Bora pra análise com spoilers do início da série The Last of Us da HBO. E essa aqui é uma série baseada nos games The Last of Us ali da Naughty Dog. Eu vou dizer pra vocês que a gente é absolutamente viciado há anos aqui nessa franquia. A gente já trouxe lives aqui de The Last of Us milhões de vezes aqui pro canal. Tem série completa do The Last of Us 1, o 2, tem muitas lives aqui, muito conteúdo de The Last of Us aqui no canal. Olha, são jogos com muita densidade ali nos personagens. Tem aquela relação assim incrível entre a Ellie e o John assim que a gente se emociona a cada etapa dessa relação e toda a parte de furtividade, combate os instaladores, então a gente realmente é muito fã Bom, e como é um dos games mais bem trabalhados da história, a gente claro, tá com uma expectativa de ver tudo isso aqui na série. É, e o que já deu pra perceber aqui assistindo ao primeiro episódio é que essa série vai ser bem fiel ao game. É claro, a gente tem algumas pequenas mudanças assim com relação ao roteiro original do game, né? Porque a gente tem aqui mais ou menos tempo da a algumas cenas específicas aqui da história Porque, claro, a gente tá falando de uma adaptação do game E essas pequenas mudanças ali que a série fez Ficaram excelentes aqui pra série Então a série, ela faz algumas mudancinhas ali Por exemplo, o visual da Sarah e, Inclusive, ele resolve, assim, mostrar bem mais da personagem Faz a gente ter bem mais momentos com ela nesse início de série Justamente pra gente se afeiçoar bastante Aliás, eu gostei da atriz que escolheram aqui pra Sarah Achei ela bem carismática E olha só, a maneira como a série abordou ela dando mais espaço para ela, como a Gabi falou, eu acho que faz aquela cena fatídica que a gente sabe, a cena dramática do início do game, ser realmente impactante aqui na série também, né? É, no jogo ali a gente acaba jogando com a Sarah, então a gente estabelece naturalmente uma relação com a personagem e a série tinha que arrumar alguma maneira da gente se afeiçoar também para que a cena da morte tivesse um impacto grande, então mostrar bem mais dela realmente funcionou muito e algumas outras mudanças que aconteceram também nesse primeiro episódio, provavelmente a gente vai ver mais dessas mudanças na série também, aquela cena por exemplo ali do Joel, da Sarah e do Tommy no carro, que causa o acidente deles no game, é uma batida de carro e aqui na série eles procuraram valorizar ainda mais aquela queda do avião e quando o avião cai, aquela é uma cena espetacular aqui da série e é isso que faz o acidente deles aqui no carro também. aí eu sinceramente tô adorando essas mudanças que faz a gente revisitar ali todo o game e ao mesmo tempo também tem umas pequenas surpresas, tem umas pequenas modificações que fazem a gente adorar a série. É, o próprio início ali da série com aquela explicação sobre o fungo Cordyceps, é um pouco mais didático do que acontece no game, mas é interessante aqui para apresentar essa história para um novo público que não conhece o The Last of Us e pra gente também já se preparar para aquilo de grave que está por vir ali, né? É, já deu pra gente ter um gostinho ali da Fedra, que é um governo ali instalado, né? Totalmente ditatorial ali para controlar aquele ambiente, então a gente já sentiu um pouquinho disso já no primeiro episódio. E a gente já vê bastante também aquele clima de resistência do grupo dos Varagalumes, que a gente vê espalhado pela cidade toda as pichações, se você está aí na escuridão busque a luz, busque os vagalumes então a gente já vê bastante os vagalumes como um grupo de resistência contra esse controle da fedra, né? A ambientação aqui dessa série é um show à parte, tanto ali, todas as locações externas, ambientes internos é tudo muito rico, cheio de detalhes e assim, igual ao game. É, a gente tem o tempo inteiro aquela vegetação que cresceu demais ao longo dos 20 últimos anos ali então a gente vê aquela vegetação crescendo por cima do concreto, que visualmente marca muito a série The Last of Us nos games e agora aqui na HBO também e é algo que foi, inclusive, copiado por várias outras produções, que é algo que visualmente é muito forte aqui, do The Last of Us. Em termos de design de produção, assim, essa série tá sem reparos, tá tudo muito incrível, mas assim, também não é pra menos. O orçamento tá altíssimo, em torno ali de 100 milhões de dólares, cada episódio tá custando em torno ali de uns 10 milhões. Bom, isso se reflete muito nos aspectos técnicos que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente tem figurino, maquiagem, cabelo aqui, tudo muito bem trabalhado. Há uma grande fidelidade com relação ao visual dos personagens, não só dos cenários, mas dos personagens aqui, com relação ao game, o que eu acho que é uma bola muito dentro aqui, que agrada tanto, claro, aos fãs hardcore aqui do The Last of Us, como a galera nova que tá conhecendo esse universo agora. Outro ponto que pra mim, assim, é fundamental são as excelentes atuações. É, a gente tem aqui o Pedro Pascal que parece que é a encarnação do Joe. Aqui ele realmente tá muito bem esse cara, que é um cara endurecido aqui, tanto pelos acontecimentos como pela perda da filha dele, a Sarah. E olha, a gente tem tanto o Joel, antigamente, 20 anos atrás, tá igual ao que aconteceu no game, como o visual dele modificado mais envelhecido agora, que também tá muito bem, né? Não, o Pascal tá assim impecável no papel, a gente enxerga exatamente o Joel dos jogos aqui nessa série. E a Bella Ramsey também, que foi uma dentro aqui, o casting de escolher essa atriz para fazer o papel da Ellie. Ela é visualmente diferente da Ellie do game, mas mas a atitude que essa atriz colocou aqui na personagem, a personagem Ellie ela é meio marrenta, meio resmungona assim, e tá exatamente igual a pegada que ela deu pra Ellie aqui, pra mim tá impecável. É, realmente, assim esse elenco todo tá maravilhoso assim, acho que assim a HBO acertou demais nas escolhas mas antes de a gente continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos se inscreva em todas as redes sociais a gente tem TikTok, Instagram o Dog Nerd tá em todas as redes sociais e os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero convidar vocês também para dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro conteúdo que a gente está produzindo aqui no canal e também quero lembrar vocês que vocês podem ser membros, apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô animadíssima! Com o futuro dessa série aqui, em primeiro lugar, porque ela é da HBO e a gente sabe que a HBO, assim, é excelente em diversas séries, a gente sabe da qualidade ali que a HBO coloca ali nas séries, então isso me dá uma tranquilidade e até agora o que a gente conseguiu ver me dá um quentinho no coração. E outros indicativos que a gente tem aqui, que a série tem tudo para ser muito boa, o Neil Druckmann, que é o criador do game The Last of Us, é aquele, ele é produtor e co-diretor daqui dessa série, né? E o Craig Mazin também, que é um excelente diretor, é o responsável por uma das melhores minisséries da história de Chernobyl também tá participando aqui nessa série, né? Aí ah, eu já tô preparando os meus lencinhos, eu já chorei nesse primeiro episódio, porque todas as vezes que a gente jogou aquela cena da morte da Sarah no canal, eu chorei todas as vezes, que de fato é muito impactante. E assim, eu tô com os meus lencinhos preparados para ir secando as lágrimas ali, ao longo do que vai acontecendo, que a gente sabe assim, que a relação da Ellie com o Joe é assim, de arrepiar, de destruir o coração. Então, assim, amando, amando, amando a série. Eu também já tô empolgadíssimo aqui pra ver os próximos episódios. Apesar da gente conhecer a história, eu tô gostando muito do caminho pra onde a série tá indo. E, pra mim, já é uma das melhores adaptações de games aqui da história, mesmo a gente tendo visto um episódio só. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês estão achando da série The Last of Us a partir desse início. Foi promissor, não foi? O que vocês acharam? Comentem aqui pra gente saber. E... Até a próxima!